Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia. Temos hoje a alegria e a honra de receber uh, a visita do ministro do exterior da República Federal da Alemanha, Heiko Maas. Acabamos de ter uma excelente conversa sobre as relações bilaterais e sobre a nossa visão de mundo e visão, inclusive, aqui da região. Nós falamos da parceria estratégica Brasil-Alemanha, que foi lançada há alguns anos e há alguns anos não tem tido reuniões. Nós conversamos sobre a necessidade de voltar a realizar e implementar essa parceria estratégica. Para o Brasil, a parceria com a Alemanha é hoje mais fundamental do que nunca, num momento onde nós trabalhamos pela abertura econômica, pela recuperação econômica, da competitividade da economia brasileira e onde temos, damos grande prioridade a reconectar o Brasil com os grandes centros tecnológicos do mundo, eh, para a capacitação tecnológica e produtiva da economia brasileira. Então, essa é uma das prioridades e a Alemanha, evidentemente, é um desses grandes centros e, portanto, uma prioridade eh, para nós. Eh, ainda na, na dimensão econômica comercial, eh, falamos da do eh, nosso compromisso, tanto da Alemanha quanto do Brasil, e, no avanço e finalização da negociação Mercosul-União Europeia, eh, o Brasil e a Alemanha, como cada um deles, a maior economia nos respectivos blocos. Sentimos que temos uma grande responsabilidade, um grande interesse eh, pela conclusão dessas negociações e eh, compartilhamos a visão de que estamos, eh, eh, se tudo der certo, na reta final dessa negociação, eh, que nos trará eh, muitos benefícios. Eh, eh, temos eh, Falamos também sobre a, eh, toda a dimensão... Eh, do, do sistema multilateral como um todo. É, falamos muito da importância de que estejamos engajados é, na, tanto no sistema multilateral econômico quanto político. É, tive a oportunidade de reiterar é, o engajamento do Brasil nessas dimensões. É, por exemplo, o nosso engajamento na reforma da OMC. É, o Brasil hoje é, quer ser um dos países... É, no, no centro dos debates sobre a, a necessária reforma da OMC e quer também ser um, um país é, no centro de todos os debates, na, é, nos é, grandes fóruns multilaterais, é, sempre no sentido de é, defesa e promoção dos nossos valores, dos valores compartilhados, que tenho certeza compartilhamos com a Alemanha, com todos os outros parceiros de democracia, de liberdade e, e tantos outros. É, essa é uma é uma área-chave para a cooperação Brasil-Alemanha. Queremos continuar dialogando sobre como promover, em conjunto, esses nossos valores em, em todos os fóruns multilaterais. Então, vamos colocar em prática essa parceria estratégica, com base na extraordinária eh, parceria econômica que já existe entre Brasil e Alemanha, na extraordinária qualidade do nosso diálogo político, eh, esse, sentimos que esse é o momento de eh, voltar a eh, dar uma grande prioridade a esse diálogo com, eh, com a Alemanha. Muito obrigado, queria passar a palavra ao caro ministro Raico Mas. Sim, muito obrigado, caro Ernesto Arujo. É para, foi para mim uma de extrema importância de iniciar no Brasil a minha viagem à América Latina Qualquer é que seja o ângulo a partir de qual se olha o mundo tem de tornar-se mais perigoso e mais complexo mudanças climáticas, conflitos armados eh, enfrentámos-nos cada vez com cada vez mais com problemas que não podemos resolver eh, sozinhos e é por isso que o mundo precisa de um Brasil que seja ativo eh, que eh, também continua a empenhar em conjunto com outros países a procurar soluções e nesse contexto esta conversa foi extremamente positiva não é só a opinião da Alemanha mas também de aquilo que nós ouvimos eh, sempre nas Nações Unidas. A Alemanha eh, é parte de uma rede de pessoas que partilham dos mesmos valores para reforçar eh, esses valores em todo o mundo eh, e faz parte disso a iniciativa América Latina de, do Ministro das Relações Externas da Alemanha eh, que eh, iniciamos com esta viagem e também eh, reiterei eh, o meu convite ao colega Araújo para nos visitar eh, em Berlim nos dias 28 e 29 de maio deste ano em Berlim a cooperação, interna... a cooperação é muito importante isso também se vê na situação da Venezuela também abordamos esse assunto Estamos a observar e a acompanhar a situação atual uh, de forma muito atenta e uh, também uh, estamos do mesmo lado nessa questão. A nossa posição uh, relativamente à Venezuela, o apoio a Juan Guaidó não se mudou. Esperamos que os desenvolvimentos levem a que possa haver eleições na Venezuela e esperamos que realmente a situação se mantenha pacífica. Registo também com alegria que esses pontos que são importantes para nós foram depois vertidos para um documento final, uma declaração comum que será também a base para a nossa cooperação futura. Senhor Colega, referiu também as relações comerciais, os dois estamos empenhados em que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul seja concluído quanto antes, finalmente deve dizer, também falámos sobre a questão da proteção do clima onde nós somos da opinião que a Amazónia é de facto um instrumento para proteger a floresta tropical ou seja, o é um fundo da Amazónia e é um instrumento importante nos mais diversos temas o Brasil e Alemanha têm sempre chegado a boas soluções no passado e também penso que assim no futuro esta parceria cresce tanto melhor se realmente estiver colocado no fundamento de valores comuns, tal como o colega acabou de frisar, são os valores que nos unem, a diversidade os direitos humanos o Estado de Direito isso é precondições para a paz e a cooperação internacional o Brasil é um país forte que tem a sua força devido à diversidade da sociedade brasileira um país cuja voz é ouvida e também dei voz a isso que no futuro esperamos que continue a ser assim e é por isso que o tema do multilateralismo é um... foi uma parte importante da nossa conversa e estou muito contente que nós possamos aprofundar a nossa relação nesse espírito muito obrigado neste momento abriremos para perguntas da imprensa Serão quatro perguntas, começando com TV Globo. Raquel. Bom dia, ministros. Meu nome é Raquel, Porto Alegre, da Globo News. Eu gostaria de perguntar se durante a reunião de vocês hoje, agora pela manhã, vocês trataram de Venezuela, avaliaram o que vem acontecendo hoje no nosso país vizinho e também o que, que o governo brasileiro, uh, qual é o posicionamento né, do governo brasileiro, no caso, sobre o movimento que está nas ruas lá hoje na Venezuela e também há alguma, uh, alguma conversa com as forças uh, venezuelanas para saber se há realmente esse apoio ao autoproclamado presidente Juan Guaidó? Muito obrigada. Obrigado. É, bem, é, realmente falamos de Venezuela, nós é, somos é, dois países que, é, como eu dizia, temos compromisso com a democracia, com a liberdade, e isso se reflete né, no nosso apoio a um processo de transição democrática na, na Venezuela e apoio a, ao presidente encarregado, Juan Guaidó. É, no momento que estamos aqui reunidos, a temos notícias de que as coisas estão acontecendo na Venezuela, há uma movimentação evidente, mas é necessário analisar, estamos tentando reunir as informações sobre, para ver a dimensão realmente do que está ocorrendo. A cada minuto surgem diferentes elementos que precisamos avaliar. Nos parece que é positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade eh, do presidente Juan Guaidó, cumpre seu dever constitucional de lealdade ao presidente legítimo, precisamos ver a dimensão disso e eh, o Brasil, evidentemente, como desde o começo, eh, apoia o processo de transição democrática e espera que eh, o, os militares venezuelanos sejam parte desse processo de transição democrática. Não sei se o ministro Haykong quer falar. Penso é que já respondi a essa pergunta. Fagras. bom dia, sou da televisão ARD alemã, senhor Mas. Até que ponto também acabou de referir questões um, mais polémicas, por exemplo, da forma como são tratadas as minorias no Brasil, nomeadamente indígenas na Amazónia, e a pergunta nesse contexto também ao ministro do Exterior Araújo continua, se mantém-se fiel à ideia de sair do Acordo de Paris. Sim. Sim, todos esses temas foram referidos, abordados, a eh, proteção do clima, eh, da floresta tropical, Amazônia, eh, povos indígenas, proteção de minorias e eh, voltei a chamar a atenção eh, para o facto de eh, ser também objeto de debate público, eh, que, que é importante quando o Brasil, eh, quando quer assumir seu papel no mundo, que não cause, que não haja irritação. Nessas questões, mas também uh, ouvimos coisas muito encorajadoras, por exemplo uh, o que tem a ver com a atividade do Brasil no plano internacional direitos, interna uh, direitos humanos por exemplo, uh, querem apresentar a candidatura uh, para voltar a integrar o Conselho dos Direitos Humanos e penso que são sinais importantes uh, que nomeadamente nos debates que existem no uh, plano internacional nas Nações Unidas para que não haja inseguranças de facto em relação a essa matéria. Sim, obrigado eh, pela pergunta. Em relação ao Acordo de Paris, eh, nossa posição é a mesma desde o início desse governo, de que o Brasil está permanecendo no Acordo de Paris eh, e, ao mesmo tempo, fazendo uma eh, acompanhando eh, de perto o os desdobramentos desse acordo e examinando os uh, seus impactos, por exemplo, em termos de uh, elementos do uh, do acordo que possam ser utilizados, uh, digamos, contra a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é extremamente competitiva e é uma agricultura extremamente sustentável ambientalmente. E uh, uh, nossa perspectiva é de que uh, o, o Acordo de Paris não seja usado para, uh, digamos, contestar essa essa competitividade da, da agricultura brasileira sob outros uh, pretextos, mas uh, uh, a nossa posição permanece a mesma desde o, o, o início do governo. Uh, em relação uh, aos povos indígenas, uh, a nossa perspectiva é de que uh, uh, todo o nosso esforço é pela, uh, pela dignidade, pela uh, capacidade dos índios brasileiros de terem uh, a sua própria vida, terem a sua, uh, uh, poderem, uh, enfim, ter, utilizar seus os recursos né, nas terras indígenas né? é, isso é, é faz parte é, integrante da nossa é, do nosso posicionamento também sempre em, em defesa da, da, da dignidade dos, povos, dos indígenas brasileiros assim como de todos os outros brasileiros né é, o reconhecimento pleno da dos indígenas brasileiros como cidadãos brasileiros de pleno direito com todos os, os seus direitos é, é, e é, o, o mesmo se aplica para todas as, as minorias, o, o, total defesa da dignidade humana, é, em, em qualquer caso. É, é um elemento interessante de mencionar é que é, antes da do início do governo havia toda uma a perspectiva de, de que determinados eh, eh, né, posicionamentos seriam eh, favoráveis, por exemplo, à violência à violência urbana. E o que se verificou, como os senhores sabem, é que nos primeiros meses desse ano, houve uma diminuição de 25% na taxa de homicídios eh, no Brasil. Né? O que mostra que a, a evolução do, do quadro é exatamente oposta daquela, daquela que... Eh, desavisadamente se dizia antes de que determinadas iniciativas do novo governo produziriam mais violência, na verdade produziram bastante menos violência. Então, isso é para mostrar a necessidade de realmente ver o que está acontecendo na prática, quais são realmente os efeitos que nós sabemos que são positivos das nossas políticas, diferentemente das especulações. Obrigado. Pergunta agora do jornalista Ricardo della Coleta, da Folha. Ministro, é, boa tarde. É, eu queria voltar ao tema de é, Venezuela, queria saber se com os acontecimentos de hoje muda a posição ou a posição do governo brasileiro continua a mesma, é, que o senhor, senhor vinha manifestando de não é, apoio a qualquer tipo de intervenção. É, também queria perguntar se nas conversas que o senhor teve ontem com autoridades é, do governo dos Estados Unidos se foi tratado, se já havia algum tipo de conhecimento é, dessa movimentação da oposição hoje, da liberação do Leopoldo Lopes é, que, é, e da situação que está acontecendo. É, e, por último, queria saber é, qual é a posição do governo brasileiro caso os acontecimentos de hoje levem a volta à prisão do Leopoldo Lopes e até, eventualmente, à prisão é, do do, do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Muito obrigado. É. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, nas conversas que eu tive ontem com autoridades americanas, não surgiu essa, esse tema dessa movimentação que está acontecendo hoje na Venezuela, eu Não, eu, pelo, pelo menos no nosso lado nós não tínhamos conhecimento a respeito e nessas conversas o que surgiu foi uma a interpretação de que há uma continua havendo uma perspectiva concreta de chegarmos a uma evolução democrática na venezuela com base naquilo que já está sendo feito né? na pressão diplomática pressão política e algumas sanções econômicas e o que está acontecendo hoje nós temos que acompanhar como dizia praticamente minuto a minuto para ver a a evolução e nos posicionarmos nisso mas a nossa posição de base continua sendo evidentemente a de apoio ao processo de transição conduzido pelo presidente encarregado Guaidó eh, e, como dizia, com a expectativa de que enfim, todas as forças venezuelanas eh, atendam a, a esse chamado eh, pela democracia. Né? Mas, realmente, em termos de, sobre a evolução específica dos acontecimentos, nós precisamos reunir todas as informações, as informações estão chegando a cada momento para eh, vermos exatamente qual seria a nossa reação nos, nas hipóteses que, que o senhor mencionou. Pergunta final do jornalista Michael... Ah. Nessa questão estamos de, de acordo claro que ainda é muito cedo para avaliar a situação vamos continuar a acompanhar e também vamos ver, também articular nos com outros países da região eu esta tarde ainda vou seguir para a Colômbia onde vou encontrar-me com, com representantes da oposição venezuelana onde também haverá oportunidade para me inteirar da situação atual e os desenvolvimentos e esperamos que haja uma solução uh, política na qual no fim haverá uh, eleições presidenciais uh, uh, e uh, claro que vamos apoiar a uh, uh, oposição nessa questão e, e uh, o Presidente Michel, uh, fecha uma pergunta aos dois ministros as consultas intergovernamentais Brasil e Alemanha estão uh, em em Banho Maria, aconteceu pela primeira vez em 2015 e nunca mais. Querem retomar esse formato? Existe já alguma data concreta? Uma pergunta para o Sr. Ministro Araújo. O Sr. ministro Mas disse que veio para a América Latina para uh, promover essa aliança dos multilateralistas. Uh, quer fazer parte dessa aliança e vai uh, participar na conferência em finais de maio em Berlim. Muito obrigado. É, sobre a nossa parceria bilateral, realmente conversamos sobre a, o nosso empenho conjunto do ministro é, Raico Massi e meu de retomarmos os instrumentos da parceria estratégica e é, começamos a conversar sobre datas para a, a nova reunião do mecanismo que não se realiza desde 2015, como o senhor apontava, é, queremos fazê-lo o mais breve possível, isso é, dará é, concretude a essa nossa disposição de... É, a partir da excelente parceria que já existe entre Brasil e Alemanha encontrarmos novas iniciativas encontrarmos novas é, novas áreas de atuação e aprofundarmos as, as iniciativas que já que já temos é, é, é, bom recebi com muita alegria com muita honra o convite do ministro para essa conferência em Berlim no final de maio é, falei de tudo para participar independente é, pendente só de é, verificar a agenda do presidente, se eu teria que acompanhar o presidente em algum evento, do contrário, eu estaria pronto a participar com, com muita alegria dessa, dessa parceria. É, eu acho que é uma, entre Alemanha e to, todos os países latino-americanos, há uma convergência muito grande é, em vários temas, acho que não só na, na agenda multilateral, mas em, em vários outros, porque a acho que fazemos... É, parte do mesmo, do mesmo espaço cultural, do mesmo espaço de valores, como, como dizíamos, e isso é, cria os fundamentos para algo muito sólido. Então, é, temos certeza de que é, é uma iniciativa extremamente bem-vinda e, e que deve ser extremamente valorizada. Obrigado. Um... Falamos sobre a parceria estratégica mas também falamos sobre os conteúdos dessa, dessa parceria de uma parceria estratégica que, que não temos com muitos países no mundo, claro que disso fazem parte consultas intergovernamentais de alto nível as últimas conversas ocorreram em 2015 no Brasil falamos que existe a abertura do lado do Brasil para continuarmos este forma. Eu vou uh, levar essas uh, indicações para uh, Berlim e uh, ver, vamos ver em conjunto na, no governo federal uh, qual poderá ser, uh, de facto, a data da próxima realização. ...esta cerimônia.